Colin com a menstrua, hein, mini baby. <risos> Cuidado. <risos> Está rolando altas munições aqui. Vamos deixar a arminha. Peraí, um número 2 é a arminha. Nossa, Jogo! O que, que é isso, velho? Você é louco, tio? Bicho velho, <risos> beleza. Opa, got to get that train moving. Acabei de me aborrecer. Vamos finta, finta. Ó, oh, tem como apertar espaço, tio. Tem como gingar capoeira. Aí? É, parece um boizinho, né? Tá com fome, Locke. Loki. Não, tô cheio de fome, querido. Vamos trazer esse Loki primeiro pra cá? O cara pegar. Não, o cara lembra esse Loki na demo. Ele, ele segue você ali e depois ele te encurrala. Tem um bonequinho aqui, mas não tem os bonequinhos pra colecionar. Nossa, cadê o Loki? Foi lá no final. Vamos aproveitar agora. Pois a loja ali não dava pra entrar. Não! Tem mais munição. Pegou, Joe? Nossa, foi rápido, hein? Não, pegou mesmo. Tinha um Loki aqui. Ó, oh, ó. Oh. Ah. Rapaziada, a franja é dura, hein? A franja é dura, mas caixa. O tiro. O Beleza. Rapaz, parece que compensa acertar a franja, porque no 2 não compensava, não. Ah, já gastou 4 balas. Gastamos umas balinhas, mas temos altas balas ali. Tá rolando o Corcel 2 aqui, alto zumbi. Tem um tantinho bom. Ih, vamos pegar a faquinha. Barro, tá rolando mais pólvora aqui. Beleza, é, nem abaixou pra pegar, mas pegou ela tem um imã que pega as parabéns. ó. Ó, torre de transmissão. está em fogo? Talvez. Beleza, estamos ligado que vai ter que apagar o fogo para poder chegar ali. Beleza, como é que era o negócio? Não tô lembrado, não. Aqui não vai ter como, de momento. <risos> Olha, zumbi inteligente. Ixi! Pai, a não gostou, não, hein? É o bom Marley, velho. Oh, Ó, tem que pegar todos os lock no barril. <risos> sacode o um bairro inteiro. Patelando do Michael Jackson Misturada com o Pegou a franja de todos, hein? Nossa, que explosão. Tranquilo. Rapaz, o Cabernet escutou pessoas falando bem e mal desse game. Falaram que é muito rápido, mas o Cabernet curtiu. Só de parecer que o Evil 2 Remake já curtiu. Achei é legal. Essa daqui, mais. Nossa, tem alto zumbi. Será que o Cabernet vai pra direita ou pra esquerda? Quatro no canal Que eu tô lindo. Mini Baby, peraí. Será que eles é. são espertos? Cor... Ai, Nossa, <risos> mini Baby, cuidado. <risos> Ai, ah, que saudade que eu tiro! Ai, ah, meu Deus. Nossa, já pegou, tio. Ele pega mesmo. Ah. Rapaziada, mordeu o tornozelo de Aquiles <risos> ali. Mas tem um, tem um negócio aqui, eu acho. Pegou umas pólvora. É tudo nosso. Após, eles buscam, tio. Eles buscam. O cara tava ali. Eles queria testar, né? Ponto estratégico. <risos> tá rolando um leite. quem sabe tomar o leite sai mordida? PARCI! Tá rolando um rock and roll de fundo. A Ó. A quando tá morrendo? Plantinha quando tá morrendo, mas não afetou nada, porque a deve estar ligado, de é um profissional do combate. Uma mordida não afetará o seu metabolismo, ó. Beleza, sabemos que tem altas paradas aqui. Beleza, pólvora normal. Vamos misturar duas e deixar uma. Beleza, tem mais aquelas duas balas ali, podemos combiná-las. Temos mais essa plantinha que podemos combinar. E temos espaço suficiente. Vamos organizar, cabernet, curte as paradas, simplesmente, organizadas, tá rolando um... Uma caixinha aqui... Caixa é chique... Bonito! Beleza... Tá rolando uma erva... É santa erva! Precisa examinar... Space... Precisa uma joia... Mas essa joia aqui, se eu não me engano, vai no começo do jogo lá, né? Miserável! Você lembra que tinha um negocinho lá no começo, que eu falei, ó... Oh, pode ser que a gente use aqui... Claro... Salvamos o game... Beleza, temos poucos itens... Uma perguntinha? Manda, manda a pergunta pro Caverna. Se tu pensa, trazer esta foto, dois. o Lasta O Caverninha pensa, não, o Caverninha já falou, já explicou, ele tá arrumando o Playstation 4 aqui, uhum. por causa que é diferente a forma de gravar no Playstation 4, o Caverninha tá reorganizando a balada. E diversão, né? Beleza, ó, mandamos os Loki pro espaço, tipo o Mike da SWAT. Beleza, ó, o Loki tá vindo por aqui, Será é que ele vai encurralar lá nós aqui na volta? Porque eu lembro que aqui tinha alguma balada. Não. Beleza. Eu sei que tinha o um item no baú. Mas o Caverninha é certeza que tem o um item pra ser pego. Sim. Pra pegar ele no, no game no caminho. <tala> Nossa, João! Achou! Que isso, tio? Quebra a caixa primeiro. Calma aí, meu Nossa, tira, tira a faca! Ah, nossa senhora, montou. não sabia isso não, tio. É mentira! Ah, nossa, tem dois agora. Peguei o primo dele. vale a pena não vir aqui não, hein? Ah, nossa senhora! Ai, como... ai, Rapaz, ele vai morder Eu também vou morder, tio Nossa, ele já tá abraçando Nossa, tá até com a mãozinha mole, o jogo Nossa, ele armou pra na edema, não tinha aquilo ali não Mas aqui não abre Mini baby Nossa, <risos> que eu, tô... eu não tava esperando Peraí, cadê a plantinha, É outra plantinha? Você não sabe nem eu Eu deixei no baú, né? Você deixou no baú, e aí? Eu não quero tomar, não, mas tem essa plantinha aqui no, no papel ali Vesti esse, esse local aqui? Eu acho Coitada. que tem mais planta ali Rapaziada, vou devagar que o jogo, os cara mudaram da game, da demo, da game não, da demo Olá, oh, oh, oh, Rapaziada, hum. tá rolando ali hein, ó oh. Meu torna nascimento tá vindo v Vamos pegar a franja dele? Nossa, esse foi forte na franja hein Ai. Rapaziada, gastamos um tiro a mais na franja, mas às vezes compensa Essa porta não abria na né, demo this O jogo abriu? This ah, this não, this abriu. This ah não, abriu sim. Vitória da empresa Rapaziada, essa, essa mangueira aqui, achei meio estrela Embolar ela, colocar no bolso Vou colocar no bolsinho dela aqui mas tá, tá de boa, tá tranquilo Ó Se inscreve aí, tio Beleza, Anotações do metroviário é. A violência só piorou nos últimos dias Há meio uma escoprita Pro caso de... As coisas pioram muito Vou deixar trancada na estante de armas Assim ela fica segura Caso alguma metida besta apareça Quando eu saio para procurar mais balas Se a coisa ficar feia Corta a corrente em verde E usa essa porra Tô rezando pra gente sair dessa Beleza, tem que cortar a corrente Se a coisa ficar feia Rapaziada, tá achando meio estranho, hein? Deixa pra lá! Ele tá rolando outro cadeado, mini baby. Três cadeados amarelos, hein? O Cabernet não lembra dos outros. Tem que memorizar os locais onde esses cadeados amarelos estão. Provavelmente a gente vai pegar alguma coisa que vai abri-los. É mais ou menos isso aí. Tem Ó, estamos ligado que a gente tá com a mangueira. A gente pode passar lá agora e apagar aquele fogo que tava no chão. Mas, antes disso... Vamos ver se alguma coisa mudou aqui. Não, acabou. Beleza, a gente vai ter que fazer uma rota ali Provavelmente no futuro, tá rolando Que parada baby ah, tem duas Sim Dois cadeados aqui, mini baby Você já notou no seu caderninho do amor? Não <risos> vai esquecer que <aqui>, é amor <risos> Tá anotado, tá anotado Rapaz, eu acho que a gente vai pegar uma plantinha ali porque o Caverninha tá da moral O caverninho não quer usar uma combinada não Porque o jogo mentiu Foi, foi, é, rapaz eu... Foi mesmo, hein? Mostra... Beleza, tá rolando aqui, ó Redstone Pharmacy Tá rolando alto zumbi. Eles vão, vão passar na moral esse Loki aqui. Acho que ele janta, hein? Vou mandando. Ah, ele escutou! Oh, ele escutou? já, já pega a franjinha dele, tio. Ó, oh, esse é grandão, hein? Cuidado, esse, esse é ágil. Ah, ficou preso lá fora, beleza. Ficou. Oh, meu Deus, tá rolando uma cure Que era simplesmente o código. Simplesmente o código passado. Não sei se vai ter que usar dessa vez. ele, ele aprendeu o caminho, hein? Vai ter que ser franja, tio. Quatro franjas, ele cai. Bala na cara dele! Mas não tinha nada aqui, minibaby. A gente não pegou nada, né? Passego, Beleza, temos um caderno de um bloco de notas aqui pra anotar as paradas, mini baby. Tem que anotar que esse jogo. Ó, oh, pobre. É da caneta? Mais pobre. Destrói Tem tudo. Ó, ó, ó, munição de escopeta. Beleza, já temos munição de escopeta. O que, que acontece? Os caverneiros ali provavelmente já jogaram esse game, ou muitos deles. Vamos escolher os blocos aqui, só pra ver o que tá rolando atrás desse carro Peraí tia, ah. será que tem como faquear ela ou peraí, faquear tia, faquear? Você está muito bruto Vou pegar a frandinha dela Pai, eu todo o do outro aqui com a peneira Três, oh. três deitores Ação ah, Pegamos mais pólvora, mais pólvora É o quê? Temos que encontrar. Será é que o zumbi mulher mais fácil Ah, você viu? Foi três, né? Às vezes é três, às vezes é quatro. Testa. Minibaby, essa porta aqui a gente não veio, hein? Sim, rapaz. Ô, oh, peraí, ó, oh, gemidos. Tá rolando ah, gemidos ali dentro. Ah, a gente tá com um. Rapaziada, colectronha, hein? <risos> Cuidado. <risos> <Vocês> tá rolando <risos> altas munições aqui. Vamos deixar a minha. Peraí, o número Dois é arminha. <risos> Nossa, jogo, o que, que é isso, velho? Você é louco, tio? Ele não quer deixar não, olha Rapaziada, ele quer abrir Ele vai chorar. Pesado Rapaziada, vamos ter que pentear a franja dele Vamos esperar, vamos, vamos ser educados oh, Peraí jogo, não tá valendo? Errei Errou uai! Nossa, uai! Nossa senhora, o último <risos> Rapaziada, ele, ele deu umas Cabeçada pro lado ali que Nossa senhora, tio Importante que ele Não, não levou essa, mini baby Não levasse mais uma, não ia rodar, hein se não tiver plantio, acho que o cara vai ter que tomar um Coscar aqui. É claro. Mini baby. Não sei se a gente vai conseguir pegar esse código aqui. Tranquilão? temos. Qual que é esse aqui? pobre normal? Padrão, padrão. Três padrão. O que, que acontece? Temos pelo menos 50 balas aqui pra acertar altas franjas. Os zumbis já deram uma mordida a nós. essa porta foi mesmo que a gente entrou na Mini baby Tô no passo? É ela mesmo. Não, tava. Pera aí, se estiver rolando um passo aqui, você sai daí hein? Polícia em nome da lei. O Valentari, tira o seu crachá aí e bosta pros caras. Tá rolando barulho aqui. Mini baby, acho que eu vou usar a planta, hein? O caverninha tá cabrendo de levar o mordido. Pera vamos continuar aqui. Ali embaixo é a mesma balada que rolou anteriormente. Ó, ó, barulhos, barulhos. Vamos ter que achar uma plantinha aqui, em jogo? Ó, tá rolando um barril aqui. Esse lock tá com sintomas de tá fingindo, né? Tem com sintomas de estar morto. Tem um lock aqui. Tem outro ali. tem pegar a bundinha dela? Ah, ardeu, ardeu. Rapaziada. Me uh, provocou a zumbi. Olha! Ah, ele, ah, nossa! Ele ah, pula, aqui ah, <risos> churrascamos. do come no pé do óvido. Ó, tá rolando aquela caixa lá atrás. E mais pólvora. Tá na área aí, mano. Mas a caixa é pelo outro lado, hein? Tá, tá vendo a caixinha ali, mini baby? A menina não viu a caixa ali, tá rolando uma caixa bem escondida. Uhum. Número 4. Uhum. Olha ah, aí, tio. Vermelha. É <risos> vermelha, não vale nada. Mas a gente levou é duas mordidas? Foi naquela encurralada lá? Foi, foi. foi duas. Foi. Ou três? Se foi duas, acho que ela aguenta mais uma. O problema é cara, dá, já... cara. Ó, Descemos a escada. A não lembra desse local aqui. Beleza. Exatamente onde já deveríamos ir. Acertou. Beleza. Quando aperta tab, uh, o game para. Um alívio. Ah, ela tem que apagar o. Beleza. Pegamos ah. a mangueira. De momento, a sabe o que fazer. Por causa da demo. Premexi a balada aqui, Me, baby. Tô desconfiado. Ah. Yeah. Beleza, salvou o game, salvou o game. Rapaziada, o Kaminé tá ligado que <risos> deixou Altas para pra trás. E o que acontece? Altas! Gameplay JMD 42, tá na farmácia, as senhas do cofre. Ele tá na farmácia, a gente vai dar uma olhada lá, vai voltar. É mesmo! <risos> Anderson Rodrigues, se a live não for boa, vai fazer a janta pro Rapaziada. Kaminé <risos> é profissional, fazer uns um... Um trogonelsons aí, hein? Kaminé, estrogomilha de abacate, Altas Culinária. Eles vão voltar o game aqui? Ó. Oh. Religa energia da substenção. É uma coisa assim tá escrito, né? Oh. Beleza, eu tô lá. Beleza, pegamos a chavinha que nós precisávamos, hein? A escopeta está lá. Altos. Tranquilo. Alicotes. Pegamos alicotes. Ó, rapaziada. Valeu a pena não usar a plantinha. Temos a querida plantinha no baú. Agora vai depender se ela vai voltar. Ficar no verde ou não tem duas mini-baby. Uh, Fizemos uma balada forte de plantas. Vap, ela está bem agora. Agora, podemos combiná-la com a vermelha e fazer um beck no Nelson Bob Marley, que tem um efeito muito mais forte. Caralho, boa mesmo, aperta meu irmão. Beleza, será que... Beleza, dá, dá pra cortar ali Tem alguém aqui Dá pra cortar aquela parada ali Será que tem como usar essa parada aqui pra cortar? Não, nada a ver, irmão Provavelmente não Mini Baby Tô derrubando tudo <risos> Você não quebra aí O setup do é caverna, hein Beleza Posso soltar esse negócio aqui Dá, oh, não Mini Baby, ó, ó. Vai voltar na farmácia? Vai ter que voltar Mas a gente tem que voltar de qualquer forma Você UBCS? cuidado, yeah, cuidado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 subway Oh, ele dá um socão nele Me Baby, o cara é Loki Ah, não Vai tomar um caneco Eles pegam os munições de do mesmo jeito Olha aí, tio, deitou o cara, tio, dormiu no espaguete, hein Pô, oh, cara Na tranquilidade, mas a gente pegou algum item ali Tem simplesmente a escada que o carmen não subiu, né Ó Se inscreve aí, tio Me Baby, daqui pra frente é tudo novo Aperte os cintos Está tá rolando já altos sangues aqui. Cabreiro, né, meu? O cabreiro não pegou a escopeta, hein, mini baby? Será que tem como voltar e pegar a escopeta por aqui? Vai ficar? Alto zumbi ali é esperando tudo Alto zumbis. Cabreirão. Beleza, continua a pergunta. Beleza, tá tão ligado que tem alguns geradores que a gente pode atirar. Será dá? que é esse? Será que é esse tipo aqui? Não, não. <risos> ah, isso aqui. Ai, é bem... nossa, não. Não, não. nossa não. Não, não. que é isso? Nossa, eu nem vi o dog vivo, tio? Eu tava vindo, tá trocando ideia aqui, não. mini baby. Ah! <risos> Ah, levou um chute também. Uh, já... um mal. nossa, eles morte Corre primeiro. Corre, tio. Nossa, já jantou nessa mulher aqui, hein? Pera aí, deixa eles virem. Rapaziada. Nossa, eu nem vi os cachorros vindo. Os caras vêm em formação de quadrilha mesmo, hein? Nossa, ele desvia! Rapaziada, dei, nossa, quantas balas Tá vindo gastando aqui? Tô então, calmo, tio. Você é louco, hein? A pergunta ainda ficou no ar. Será que a gente volta por aqui, mini baby? O cachorro tá... Os cachorrinho o cachorro ainda tá vivo. Ó, ó, dá pra saber que dá pra tirar aqui. Um cachorro aqui, não tinha, mini baby. Tinha dois, você matou os dois. O Cabaninha quer saber se a gente vai voltar ainda naquela outra parte. Ou será que aqui só prossegue? Provavelmente não tem como ter que voltar por lá. Aparentemente a gente vai voltar só pra pegar a escopeta, Com certeza... Será que a gente continua, baby? Oh, meu Deus, o cabelo tá em dúvida, hein? Vamos continuar porque com certeza a gente vai ter que voltar lá pra alguma coisa. Você vai tomar no um caneco. Preparou Vamos ver o que tá rolando aqui primeiro. Vai que só tem que entrar aqui? Ei! Oh. Ah, já chegou. Pesta, vou ver se é três. Tá no inferno. foi três, hein? Foi três. Três é na três. franja cai. Mas o, o, os homens, eles oh, caem pro, O quatro. problema é os cachorrinhos. É mulher? É mulher. É ah. mulher. O Arba Tá vesgando, <risos> A arma tá escorregando Ah, o tiozão agora é 4, Ah, isso tá aí vai ser 4, tio, ó Errou. O jogo! Tá <risos> César? O que é de cessa? Preguiça É quatro. Foi quatro? As mulheres é 3 e os homens é 4 Rapaziada, tem que respeitar as ordens, hein? Sim Beleza, o Maguila ali aguentou quatro, hein? Tava com preguiça, mas caiu no final da conta A dos homens é mais duro. É. A gente tá no cuidado temos quatro espaços, mais uma planteca. Não temos planta solta, mas temos uma planta combinada. Vamos numa sala com vários <risos> computadores. <risos> a todos os funcionários, em resposta aos surtos violentos ocorridos na cidade, causamos um apagão proposital. Assim que a situação se normalizar, ativem os quatro disjuntores imediatamente. Depois disso, liguem o interruptor principal na sala de controle para restabelecer a rede. Sim! Então, vai ter que ativar os quatro disjuntores. E depois, o principal Ele está rolando a máquina de salvar aqui uh, O é altamente curto Vamos salvar os slots diferentes, o Caverninho apanhou muito Ele está rolando... Tá vendo no mapa Locais diferentes? Não vi Ó, pontinho vermelho Pontinho vermelho ali embaixo Pontinho vermelho ali São quatro disjuntores é. Tá vendo as pontinhas ali? É Mas o problema é saber onde estamos Los Angeles Dá para saber que um tá no meio Um tá para cima à direita e outro está para baixo. Então, é para cima, para baixo e meio. Ei! E o final da curva Tamburela ali. Ah, beleza. Beleza. Libera. Está cheirando alguma coisa aqui estranha? A plantinha veio nos abraçar a momento propício para ser abraçada. A não vai combinar, vai deixar elas aqui caso não sobre espaço. Yeah. Beleza, provavelmente não temos nenhuma chave Ó, oh, será que aquele lock volta? Ó, oh, a gazua, a gazua é gazua. o <risos> lockpick Beleza, outra Vai ter outra pedra ali dentro, hein Ah, não mexe que se quer quieta Ah, ó, oh, é os bichinhos Ah, que negócio nojinho Beleza Primeiro eles dão a oh, notícia boa A notícia ruim é que os lock tá vindo, peraí, vamos ser de perto o ele não quer ver Tá rolando ali tão perto.